Oi, tudo bem com vocês? Então tá bom. E hoje, nosso tema é Crenças que Limitam. Né? Crenças que limitam, simplesmente... Ah, meu, o que é isso? O que é uma crença que limita? É, são projetos que já vieram prontos né? das nossas memórias. São projetos já quadrados, bonitinho, que veio dos nossos antepassados, que vieram dos nossos pais, que vieram dos nossos familiares, empolgaram as nossas células, principalmente a primeira, né, que é a célula mãe, que é no momento da concepção, ali já vem inserido todo o DNA do pai, DNA da mãe, 50% de cada um e imbuído, colocado já de muitas informações. Mas crenças limitantes não fazem parte do nosso espírito? Não! O nosso espírito é livre, o nosso espírito é solto, a nossa alma é, ela é acoplada ao nosso, ao nosso espírito e é livre. Só que à medida que nós vamos é, sendo, é, recebendo a formação das células, né, essas crenças que vieram deles vão se fortalecendo em nós. E esse é o nosso tema de hoje. Por exemplo, você tem uma crença. Qual é a sua crença? Você acredita que você é incapaz. Incapaz no quê? Ah, eu, olha, Armin, ah, eu não consigo falar em público. Nossa! E, e tudo que eu preciso para me fortalecer no meu trabalho, no meu financeiro, na, no meu relacionamento, é poder falar com mais que 10 pessoas um assunto direcionado. Eu consigo falar com 10 pessoas no meio de amigos. Que nós estamos jogando conversa fora. Porém, se for algo que eu entendo, que eu sei como que é aquilo, como funciona, que eu tenho toda a logística, eu não consigo. Trava. E aí, como é que fica? E com isso eu já perdi muitas oportunidades. Aí vem outra pessoa e diz assim, Armin, ah, eu tenho vergonha. Vergonha do quê? Eu tenho vergonha de mim. Por exemplo, eu vou namorar uma pessoa, ter uma questão afetiva, né? Então, eu, eu não sei como lidar com aquela pessoa. A pessoa está me querendo, está me aceitando com tudo, como eu sou. Mas eu não me vejo como a pessoa está me vendo. Eu me vejo de uma forma transtornada. Eu, eu não, não vejo em mim uma pessoa agradável, ou uma pessoa bonita, ou uma pessoa que, que, que, que se desenha como aquela outra criatura quer. E afugento a pessoa. Então, eu não consigo me equilibrar no relacionamento. Eu não consigo conciliar com alguém que seja assim, alguém que realmente faça parte né? do compartilhar a vida comigo Ai, não pode nada, cuidado, sexo é pecado ou você precisa estar impecável ou não sei o que é uma série de condições colocadas onde você perde a, a você onde você perde sua sensualidade onde você perde a, a sua autoconfiança em relação a outra pessoa e aí em contrapartida vem uma outra pessoa e diz assim, ai meu Deus, eu trabalho, trabalho, trabalho, ganho um monte de dinheiro. Ah, uh -huh. O dia que eu vou fechar o apartamento, que eu dei entrada, acontece alguma coisa, o dinheiro vai embora. Eu não concilio. Toda a minha família dá certo. Eu dou ideia para os outros, funciona. Por que, que não funciona para mim? Você já olhou para dentro de você, né? Você já olhou o que está faltando aí dentro. Ah, mas o dinheiro vai para os outros? Não vem para mim. Ele vem, mas quando ele chega, ele some. Ou então ele nem vem. Tá. Porque na hora que você vê que aquele dinheiro veio, você se acomodou. Você se acomodou, e você achou que aquilo não ia dar certo, você já pôs aquilo na sua cabeça. Não ia acontecer. Ou então ele veio e, e de repente você falou, que bom, agora eu consegui, e soltou. Quando você soltou, o dinheiro foi embora. Sabe por quê, gente? Nós ainda não entendemos uma coisa nessa vida. E outras várias crenças né, que vão nos limitando, nós não entendemos que essa parede aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, ela tem vida. é? Vocês sabiam que ela tem vida? A, o, a ideia que eu passar para ela é a ideia que nós vamos chamar de egrégora, que vai ficar contida aqui dentro. Essa é a ideia que a parede vai ter e vai devolver para mim, porque essa egrégora está nela. A, aqui, essa madeira da mesa tem vida. O cristal tem vida, o dinheiro tem vida. Tudo tem vida. Tudo que está no universo, foi construído, tem vida. Não importa se pulsa ou não, mas o planeta inteiro pulsa. E a partir do momento que tudo pulsa, você vai pulsar as ideias que você colocou, as crenças do pecado, as crenças que te limitam, as crenças que te inibam, e vai mandar esse recado para o universo. E o universo vai te devolver naquilo da, que você realmente precisa de acordo com a sua aceitação ou não. Deu para você entender? Para você, por exemplo, aceitar a você é muito difícil. Por quê? Você se fantasiou de alguma coisa que te fantasiaram. né Já começa por aí. Tem pessoas que se fantasiaram assim: eu sou uma pessoa de sorte, eu consigo tudo que eu quero, então eu sou de sorte. Só que quando a pessoa fala eu consigo tudo que quero, ela está limitando porque nós não sabemos o que nós queremos e nós estamos tirando, né, desse eu consigo tudo que quero, aquilo que é tudo que os outros falam que a gente precisa para viver aqui. Por exemplo, eu não acredito que eu preciso dessa parede, mas eu acredito que eu preciso de um teto e de uma parede construída que vai precisar de dinheiro e de um engenheiro e de alguém que vai construir. Então, eu tirei a vida da parede e coloquei numa pessoa. E quando eu coloco numa pessoa, eu vou acreditar nela e não em mim. Sacaram? E aquela pessoa vai construir pra mim e vai embora. Se ela vai fazer bem feito ou mal feito, não importa. Mas ela vai fazer aquela construção. Tá. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu acredito que eu tenho sorte de ter atraído a pessoa que construiu, mas ela construiu alguma coisa pra ela, não pra mim. Mas eu vou entrar nela. E é muito limitante porque eu quero aquilo e pronto. E dali para frente, dali para frente não importa porque o principal é eu ter o teto, ter o chão e as paredes construídas. Sem vida, sem vida. Mas eu tenho sorte, tá? A minha sorte está voltada ao que agora, a ganhar o dinheiro, tá? Então eu vou conseguir aquele dinheiro de que forma? Eu vou conseguir aquele dinheiro, ou tendo um companheiro, uma companheira que tem dinheiro, ou então acreditando que eu vou abrir aquela loja, vou abrir aquele espaço, vou abrir alguma coisa e ali vai atrair o dinheiro. tá? E o que, que eu vou ser lá dentro, um puxador de dinheiro? Afetivamente nada. Vocês perceberam que eu coloquei a construção, coloquei o dinheiro, mas não coloquei afeto? Mas a pessoa tem sorte, ela se vê com sorte, e aí vem aquele ditado: sorte no azar no jogo, sorte no amor, né? Azar no amor, sorte no jogo. Ou você vai ter uma coisa ou vai ter outra. Então você não consegue, dentro das suas crenças limitadoras, você não consegue ampliar mais isso. Gente, o objetivo desse meu trabalho da técnica que eu uso, é justamente mostrar para você aonde você adquiriu aquela crença, que tipo de crença é aquela. Porque você tem uma crença, o outro tem outra. Nós temos crenças muito variadas de acordo com a, a, o mundo, a cultura, as pessoas, a sociedade na qual nós fomos concebidos. Então, a nossa crença está muito ligada àquilo. Porque eu, vou, eu vou abrir um parênteses aqui e vou explicar uma coisa para vocês. Por exemplo, uma família tem três filhos, né? Tem três filhos, cada um é diferente do outro. Se os pais são os mesmos, por que, que cada um deles? veio com uma característica diferente. Um irmão vai e pumba, cresce na vida, né? E o outro fica inibido, ele fica inibido. E o outro fica no mediano. Por quê? Porque aquele que cresceu na vida, tá? E que foi com tudo, ele acreditou num no, no olhar diferente, no, na crença que veio para ele. Como é que ele acreditou? Eu tenho que fazer por mim. Eu não vou depender de ninguém. Eu vou agradecer, vou ter gratidão pelo que me foi passado, né? pelo que me foi dado. E ao mesmo tempo, ah, talvez tenha sido um primeiro filho. E como o primeiro filho, os pais ainda estavam começando a crescer na vida. Né? Eles estavam em fase de lutar, de crescer, de ganhar dinheiro. Agora nós vamos conquistar, vamos conquistar. E essa informação passou para aquele feto, para aquele embrião. E a crença foi assim: eu vou crescer na vida. O outro, não. O outro já veio quando a situação estava mais acomodada. Então ele vem dentro de um certo de uma certa acomodação, por, mas, porém. Sempre tendo um ponto de inveja do mais velho. Ou do outro filho. Né? Eu tô, estou tô pegando né, aquela coisa, o caçula e o mais velho. Aí vem o do meio. O do meio é o sanduíche dos dois. Por que é o sanduíche dos dois? Teve um momento que o pai estava desempregado, a mãe... Ou alguma coisa entre o casal não estava certo, o afetivo. Vocês percebem? Então a pessoa fica assim, poxa, eu dou certo naquilo, mas eu não consigo encontrar alguém que eu possa ter uma verdadeira convivência, uma convivência legal, amor. O que, que é o amor? O que, que é essa incerteza? Eu, eu, não, eu, eu, eu estou estável na minha situação financeira, eu não sou igual a um nem igual outro, mas... Eu preciso dessa coisa mais assim, que me tire esse constrangimento. Então, são três irmãos, cada um de um jeito. São as crenças limitadoras que foram transferidas para você, sabe? De repente, na sua infância ou, ou, ou no momento qualquer, durante a gestação, foram acontecendo... Uh, situações que consolidaram aquelas memórias que você pensa que é você, mas não é. Precisa tirar urgente, ontem. Você precisa tirar ontem, não é agora. No é que a armente entra? À medida que eu converso com a pessoa, eu vou no subconsciente dela, canalizo o subconsciente. Eu não vou ver nela o que o outro tem, não. Eu vou ver nela o que ela tem. E nós vamos chegar lá rapidinho. Vamos pegar aquela crença, aquilo que está limitando, aquilo que foi decretado, que um dia foi induzido e foi colocado naquela criatura, e fazer isso, puxar. Olha, está aqui a sua crença. Virou toque, virou transtorno, virou não sei o quê. Então, vira, limita. É lógico que vira. Constrange, sabe, irrita o outro. Ela precisa sempre ter alguma manipulação, independente das crenças, ela manipula essas crenças e as pessoas, tá? Então, a Armin pega isso, puxa de você. É hipnose? Não! É persuasão? Não! É condicionamento? Não! É, é uma habilidade que eu tenho. Falo pra você, ó, tá aqui. Foi isso, com a mãe, com o pai, com o avô, com o tio, com aquela vozinha linda, maravilhosa, com a mamãezinha. Ai, eu amo minha mãe, que ama nada. Se tem, tem hora que você quer matar tua mãe. É, dali a pouco vem o quê? Ai, não, é gratidão, porque minha mãe me pôs nessa terra. Me pôs aqui, eu tenho que agradecer. É, tá, é de verdade? É de coração, é de peito aberto? Não é. Agora, o dia que for de peito aberto, é porque você já resolveu uma série de coisas. E isso você vai aprender. A chegar nessa gratidão, mas a hora que você liberar. Nós, com vários exercícios, movimentos. E aí é onde entra a tríade né, da frequência vibratória do terceiro milênio. Nós vamos usar o registro da memória celular pelo DNA. Em seguida... A radiestesia magnética imantada, que é fantástico. E a energia fria vibracional curadora, que é a seladora. Ela vai selar, sabe? Aquelas coisas que estavam... Em dimensões, na holografia, uh, escurecida nas suas células doentes, já apodrecendo. Sabe aqueles desenhos em terceira dimensão? Porque você não sai da terceira dimensão. A célula está na terceira dimensão. Né? Então, nós vamos começar a tirar aquilo. A tirar. Aqueles implantes, sabe aqueles caroços que você tem no corpo? É tudo implante, são memórias. Nós vamos tirar de cada um, porque uma pessoa é diferente da outra, e chegar logo no seu objetivo. Você não tem mais o que ficar esperando. Você precisa resolver. É, você precisa resolver com urgência, sim. Chega de esperar. Eu não estou falando de tempo e espaço. Eu estou falando de consolidação tua com você mesmo. né Com você mesma. Então, tudo isso que está implantado, que está em alto relevo, nós vamos tirar eu vou te mostrar e vou dizer acabou tá aqui hoje você está inteiro hoje você está inteira e o teu retorno vai ser como para mim lógico que eu não vou poder fazer isso num dia só né gente nem eu nem ninguém faz porque nós somos os dois nós dois somos um naquele momento tá então uh, você vai ter várias reações mas são reações tranquilas eu não, o que eu puder evitar de sofrimento, de dor em você, para você chegar a você, eu vou poder fazer isso, porque eu passei pela dor, eu passei por tudo isso para chegar aqui. Mas eu não quero que você passe, e não há necessidade eu passei porque eu precisava te trabalhar. Eu precisava usar essa técnica para você. Eu precisava por você como único. Você é a única pessoa do planeta, nesse momento. E depois os demais, eles estão só compartilhando, eles estão, sabe, fazendo uma consolidação com você. Quando você recebe a energia fria, as suas células, aquelas holografias, elas começam a diluir. Elas começam a entrar em estado de cura, né? Cura mental, Mental, não digo porque a mente é o é, é universo em nós, mas em pensamentos, cerebral, hormônios, glândulas, enfim, tudo isso. E vai se harmonizando. Você quer saber mais? O final dessa história? Como você vai ficar com uma gratidão imensa. Gratidão por tudo que você conseguiu. Aquelas maritacas, aqueles pensamentos repetitivos que vão te obstruindo, sabe, aquelas vozes que estão falando dentro de você, aquelas figuras que estão lá no seu peito, no seu, que, que cada uma delas que vem vão te, vão te trazendo uma informação negativa. Que você é vários, só que você se vê em muitas outras pessoas e põe lá dentro de você. Você vai tirar todas. E sabe quem vai ficar ali? O único, que é você. A única, volto a dizer, é você. É doloroso? Não. É gratificante. Esta é a verdadeira gratidão. É a amorosidade que você vai ter por aqueles que... Primeiro por você e depois por todos aqueles que passaram um dia na tua vida, que convivem com você e que você não percebia o quanto eles foram importantes para você chegar nesse estágio e nesse momento, tá bom? Tranquilamente, em seis, sete sessões, você vai receber todos esses trabalhos o registro da memória celular pelo DNA. A radiestesia magnética imantada e energia fria vibracional curadora. Quer saber mais? Assista meus vídeos. Em breve vão ter vários outros que vai mostrando como é o tratamento da frequência da energia fria. O teu corpo entra em total em uh, total movimento, em ondulações, até o seu cérebro. Vai trabalhar toda a sua rede neural, tá bom? Então, um beijo grande, sejamos sempre na paz, luz e harmonia. Vai lá na minha descrição, leia, me telefone, tem lá o, o meu WhatsApp. Ah, sim, não posso esquecer de pedir, né? Vão no Instagram, me sigam no Instagram, eu preciso de vocês lá no Instagram. Né? Vamos fazer uma troca? Eu preciso de vocês me curtindo aqui no YouTube, se inscrevendo, apertando sininho, compartilhando os vídeos. Olha quantas pessoas você vai poder ajudar. Já começa por aí. Começa por aí. Já é o princípio. Tá bom? E com tudo isso, nós vamos cada vez alimentando mais o nosso espírito, a nossa alma e Descobrindo o principal, eu vim para cá pela felicidade, eu vim para cá pela gratidão, eu vim para cá pelo amor. E assim nós aprendemos a crescer e a sair da mesmice. Um beijo grande para todos. Paz, luz e harmonia sempre. Música